Algumas dicas de segurança para a gente entrar numa área como essa. Primeiro, tem que estar de calçado, que é importante. Muitas vezes a pessoa não está, né? Porque vem passear. Segundo, é uma área que pode ter cobra. Então, se você, tiver, se você tiver uma peneira, é bom utilizar. E, vai com, e não sai do caminho, né? Fica tá lindo lago que <risos> Foi criado aqui Mas a nascente do lago é ali, é natural Então aqui tem muita nascente Olha só cara que é típico da nossa região Bem-vindos ao curral Chegando até aí, você tem que parar aqui E a gente vai pro fervedor agora É assim, ó, tudo de Previsto sai mais gostoso, né? Sem programação. <risos> é. E aqui a gente vai ver essa nascente que é típica, parecida com o bonito, né? No Mato Grosso, que a água ferve né? do chão. Na realidade, não ferve, né? Mas ela brota do chão. Né? Então, a gente vai ver isso agora borbulha. É, a gente chama de fervedor aqui. A gente vai ver agora. É então, um inseto que fica gente ardido, que do, do, do, do, do. Então, a gente passa um pouquinho de repelente que é natural, onde tem a mata preservada. Né? A gente vai entrar aqui rapidinho. preservação só que uma madeira, né? Ninguém vai cortar. Então, os insetos. Vamos tirar rapidinho. pássaros. Olha, olha que água, é. gente. Você não vê muito peixe, mas olha só a transparência dessa água. Não tem poluição, não tem nada. E o tamanho da vegetação, olha só isso aqui as folhas dessas avencas, dessas orquídeas olha só que a natureza derruba e a gente não mexe se pula por cima do Tem que chegar chegar perdeu ela. ela vai pular onde eu não tô vendo nela <risos> Eu não sei se um você deve ter também Por isso que não pode vir sozinho Nem no final do dia Nem no amanhecer Porque é quando eles estão caçando hein? Olha só, cara Vou dar uma viral só pra vocês verem aqui, O tamanho disso <s elves> Nascente gigante, é. a água ferve. Eu vou mostrar para vocês agora, E a gente não entra, né, gente? É proibido entrar. É. Então, você pode danificar. Olha, quanta água brotando do sol. Eu vou bem caidinho depois. Olha que coisa linda. Olha a transparência dessa <risos> make you fake, But I don't know if I'm ready to just let you go away Like my friends think I should Cause what if I just wanna be with you I don't know what the hell I'm gonna do But honestly I can't remember if you love me Or Maybe I'm just feeling lonely, I don't know o e você não camarada. Eu vou muito arrependimento O que Esse aqui é, é uma lagem, muita gente não tem condição de ver. De que mora no que né? E aí você dá para é é Você vem aqui para poder aqui no curral. I just can't be behind. I was <laughs> Yeah, no vibe or hit me up. Because <laughs> what if you should really be with me?